E aí, pessoal, eu vou falar aqui do filme The Ground, que eu não gostei tanto assim, ele é um filme de 2020 que conta a história lá daquela maldição do grito, né, famosa maldição, que tem aí uns três filmes, e não sei, eu esperava um pouco mais, sabe? Eu achei, assim, que seria um filme de terror, me falaram que é muito, muito assustador, mas eu não consigo achar nenhum... Filme, assim, traumatizante depois do de Invocação do Mal e o do Sobrenatural. Então, <risos> eu tô com alguma dificuldade, assim, de realmente ficar com medo. Porque eu achei um pouco fantasioso aqueles monstros ali que aparecem e tal. Não, não achei, assim, uma coisa que realmente, nossa, sabe? Então, a gente tem ali uma mulher que recém perdeu o marido pro câncer. E ela cuida do filhinho dela e ela é policial. Então, ela, assim, ela acaba entrando numa casa que é onde tem essa maldição, né, e aí ela acaba pegando aquela maldição ali e vai ter que marcar com as consequências. Mas é isso, assim, é só isso o filme, sabe? É um meio clichê, assim, é bom, mas também não é nada demais.